Fala galera, campeões na Pirâmide. Estou muito feliz. Queria agradecer a todo mundo lá da TMD House que treina comigo. A Nós Que Voa, ao Bini Preto e a Guia muito por todo o suporte. E ao Tiago Mascarenha e a Cedo do Colégio. <risos> então, rapaziada, mais uma vez a gente está aqui na Walter Pirâmide, o maior palácio do Jiu Jitsu mundial. E mais uma vez a comunidade está vencendo. A gente ainda não venceu. Ah, tem muita coisa para acontecer, o Estado tem que trabalhar mais nas comunidades, mas a gente está aqui fazendo a nossa parte. Como diz o meu mano Cidinho, se eles não fazem nada de lá, nós faremos a nossa parte daqui. Pô, rapaziada.